Nesse vídeo rápido eu tenho um importante recado para você que deseja melhorar seu desempenho rapidamente e suas ereções de forma 100% natural. Já ouviu falar no Lib Hot Power? Não ficarei surpresa se me disser que não. Mas fica tranquilo, vou mostrar para você o mais novo queridinho do mercado adulto. Sim, isso mesmo. Mas antes, iremos ouvir depoimentos reais dos usuários que andam falando sobre ele. O primeiro depoimento é o da Ana, de 23 anos, de Joinville, Santa Catarina, e ela diz Meu marido se tornou outra pessoa na hora H, depois de começar a tomar o Lib Hot Power. O desempenho dele na hora melhorou 100% graças a esse produto. Antes ele só queria saber de dormir, não tinha ânimo para fazer nada. Antes eu que não aguentava ficar sem hora, né, sem aquele momento por causa dele. Hoje não posso reclamar. Segundo depoimento aí é o do Júlio de 36 anos de São Paulo e ele também deixa aqui a sua experiência. Gente, que produto maravilhoso. Estou impressionado com os resultados, com os resultados um dia minha mulher me disse, amor, você está muito devagar, chega em casa e só quer dormir. Aquilo me deixou muito magoado, procurei ajuda e me indicaram o Libre Hot Power. Esse produto turbinou minha vida sem assim, 100% e minha mulher não passa mais à vontade. Veja inúmeras vantagens que este pode dar a você dentre tantos benefícios e vantagens que você terá ao ingerir as cápsulas do Libi Hot Power original, citarei aqui as principais aí já nas primeiras semanas de uso, primeiro e grande benefício é o alcance máximo aí e o aumento da sua líbido na hora, segundo e grande também vantagem, é suas ereções aí ficarão mais fortes e duradouras resistentes, terceira e também grande benefício você terá um alto desempenho e vigor, quarto Vai aumentar aí o seu apetite na hora. Quinto, vai combater também a impotência caso você sofra com esse mal. E último, sendo que existem muitos outros aí benefícios e vantagens que você pode acompanhar no site oficial. Vai controlar aí a ejaculação precoce. Quem já experimentou, impressionou-se. Médicos também recomendam. O mesmo tem o seu selo na Vigilância Sanitária na Anvisa e também é recomendadíssimo pelo Ministério da Saúde. Compre hoje seu Lib Hot Power na super oferta. Aqui estão as melhores opções para você por tempo limitadíssimo no site oficial do produto. O link estarei deixando aqui abaixo na descrição deste vídeo do site oficial do Lib Hot Power. Apenas o site oficial do Lib Hot Power Power você estará seguro 100% de toda a garantia e das, da funcionalidade do produto durante a sua utilização. Ele tem um prazo de 30 dias para que você possa fazer a sua experiência, tomando, caso você não fique satisfeito, você tem aí a opção, a possibilidade de solicitar o seu investimento no produto de volta para você, sem nenhuma contra-argumentação, no prazo de até 72 horas. O seu risco é... Zero, mas apenas se você comprar no site oficial. Lembrando que muitos sites de classificados OLX, Mercado Livre e outros estão vendendo esse produto. Se passando pelo produto original e lá você não encontra o verdadeiro Libi Hot Power, só é encontrado, distribuído, autorizado à venda apenas no site oficial para que de fato esse problema de falsificação seja evitado. Então se você encontrar esse produto em outros sites... Não compre, pois você pode estar caindo em mais um golpe. Lá no site oficial você vai encontrar diversas opções. A primeira aí de um pote, mas para quem quer experimentar a fórmula né, do Lib Hot Power. E você consegue sim aí já nas primeiras semanas alguns resultados utilizando de forma experimental o produto. Dessa compra você consegue parcelar em até 12 vezes de somente R$19,78. R$19,78. A oferta do meio é a mais indicada para você que está iniciando o tratamento, pois o Lib Hot Power garante em quase 100% a garantia da funcionalidade do produto na utilização de no mínimo 3 meses, que é para ser usado como um tratamento. Então você ingerindo aí por três meses, que é o mínimo recomendado para que você tenha todos os benefícios e vantagens que citei no vídeo, essa oferta do meio é a mais indicada para você e você consegue ainda assim parcelar em até 12 vezes também de somente R$ 29,82, ainda parcelas bem em conta. Na última opção é mais para quem quer ter todos os resultados e vantagens aí de fato e também ter essas vantagens a longo prazo, né, então são 5 potes aí já nessa oferta e ainda assim você consegue um excelente desconto e consegue ainda assim parcelar em 12 vezes de apenas pequenas, pequeninas parcelas de R$ 39,86 nesses 5 pots. está mais informações a respeito do frete, entre outras informações acerca do librote original. O link estarei deixando aqui abaixo na descrição deste vídeo.